Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo de Psicologia e hoje eu estou aqui no centro da cidade, aqui na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e enfim, numa Starbucks, um lugar muito legal de se estar, de se trabalhar, um lugar bem diferente e aqui tem uma visão muito bonita, é que aqui está bem, bem iluminado, mas aqui atrás, ó vocês podem ver ali que tem o Pão de Açúcar, um lugar bem bonito de se estar, de se trabalhar e hoje eu quero falar sobre diferentes tipos de comunicação e como nós como como isso faz com que nós acabamos ficando conectado com as pessoas ontem eu tinha ido na casa de um amigo chamado Carlos e o Carlos ele gosta muito de é, psicologia de hipnose de fotografia e uma série de outras coisas. Só que o Carlos, ele gosta muito de metal também, ele é um, ele é um, um grande metaleiro, toca uma guitarra de uma forma sensacional, enfim, e por gostar muito de metal, ele só usa roupas pretas, barba longa e cabelo grande. Só que uma coisa também é engraçada no Carlos, que o Carlos ele é evangélico. Ele é cristão, evangélico, só que pelo estereótipo dele, pela forma como ele se veste, muitas pessoas nunca imaginariam que, que ele tem esse tipo de crença, que ele tem esse tipo de, de... que ele acredita realmente em Jesus, né? As pessoas, de uma certa forma, ao olhar para ele, é, imaginariam de fato, de primeira, que ele seria, sei lá, um satanista ou algo parecido. Né? Isso é muito engraçado, porque normalmente é, o estereótipo, ele mostra algumas coisas que a pessoa realmente gosta, mas não mostra uma pessoa por completo. Então hoje a mensagem do vídeo de hoje seria basicamente a seguinte: né? Será que você está conseguindo enxergar as pessoas de uma forma profunda como elas são de verdade? ou será que você está ficando preso uh, no estereótipo da pessoa, naquilo que na imagem que a pessoa passa o que ela é uma pequena parte do que ela é? Porque nós somos pessoas muito profundas e, e muitas das vezes a gente acaba ficando preso numa superficialidade. A gente acaba ficando preso somente naquilo que a gente consegue enxergar na outra pessoa. Mas às vezes a, a, as pessoas elas são muito mais do que elas aparentam ser. Será que você está conseguindo hoje enxergar realmente as pessoas como elas são? Será que você está tendo esse interesse real? Ou será que você está enxergando de uma forma superficial, transparente e tendo vários julgamentos? É, o Carlos, ele é uma pessoa incrível, uma pessoa sensacional e que uma pessoa que olhasse para ele, que olhe para ele no primeiro momento vai imaginar, cara, esse cara é metalheiro, ele tipo, sei lá, ele é satanista, enfim. Mas conversando com ele de uma forma mais profunda, as pessoas percebem que ele é um cristão. Que ele Gosta muito de Deus, que ele fala do Evangelho, fala da Bíblia, mas somente as pessoas que conseguem superar esse, esse preconceito, esse julgamento do que uh, o estilo dele mostra e conseguem uh, que acabam conhecendo esse outro lado que ele possui. Então essa é a mensagem que eu quero passar para você hoje. Será que você consegue uh, transpassar a imagem que as pessoas mostram para você apenas uma pequena parte do que elas são de verdade ou será que você está ficando bloqueado, será que você está simplesmente julgando as pessoas pela aparência que elas é, transmitem e com isso impedindo de conhecer alguém de uma forma mais profunda e de uma forma é, incrível. Essa é mensagem que eu quero deixar para você. Bom, aqui está com som de vento, não sei se o vídeo ficou com um áudio muito bom. Mas se você gostou, clica aí em curtir, compartilha também. E vamos juntos é, criar um mundo onde as pessoas possam se enxergar de uma forma mais profunda e não ficarem é, presas numa questão de superficialidade. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!